Beirão. O que faz crescer o colhão? Eu tinha aqui dois beirões, duas garrafas grandes. Não dia apanhas a pôr, né? nasceu esta pequenina. <risos> olá, malta. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Estamos aqui com o tiquinho Indies. Olá. Boas! E pronto, vamos falar aqui com pessoas no chat PT e vamos ver como é que corre. Conheço o João Félix. Ele está aqui no meu quarto. Tá ah, sério? Não. Tá aqui a dormir. Ai, o e ao Félix? mandei um salve. Eu salve, irmão. E aí? Eu, ele é brasileiro agora. Ah, Vou jogar para o Flamengo. Aqui só vais encontrar. Vá a Pitas, ou ao é, é tudo com peito. P. Tudo com é é. a yeah. tacaqueira. Yeah, yeah. Me desculpa vindo aqui desse jeito. Me perdoa o traje de maluqueiro.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 E Deus pintou e jogou fora o pincel Caralho! Pronto é isso. Oi! Oi. Tu, tu, tu, tu, tu, tu não sabias tocar e começas-me a, a cantar é... Yeah. Não, não sei mais que isso. Volta cena, volta cena, <Sisos> curti, curti, curti. Portugal, Ronaldinho. Uh Heather Éder. Éder is é my cousin. You know o Portugal, Portugal, Portugal. Portugal. Uh -huh. Winner When... When... When... Qatar. Sim, yes, sim. Yes. Portugal uh, win everything. Yes. sim. Yes, the best, melhor. É yes. you know o melhor português. Sim. Heather. Você sabe Heather? Heather good. bom. Yeah. Heather uh, é que os fodeu. Você you know? Ok. okay. Não o o Xixé é fixe, ok? Eu não digo o contrário, mas já estou farto de toda a gente a tentar imitar o Xixé. Ninguém é igual ao Xixé. Espero. Vou tentar imitar. Isso. Não, mas, como é que, mas não é assim a frase. Como é que é? Joel, mas eu quero aparecer no teu canal. O que é que eu tenho que fazer para aparecer no teu canal? Não sei, tens que me dar conteúdo suficientemente bom para eu conseguir pôr no canal. Pois, olha... Só os imitar mais alguma coisa para além de Não. Fazer malabarismo? Com colheres? Sem fazer um... Problema. Queres ouvir a minha imitação do Mickey? Quero é o quê? Hum, ouvir a minha imitação do Mickey. Você imita hum, o Mickey. Vais ligar, vais ligar ali o, o, o som, som do Mickey? Já estou a ver? O ah, som. tira daí. Ok, então tira daí a mão. Não, não está nada ligado. É a minha voz. Vai, dá lá, então. Espera <coughs> aí, deixa eu preparar. Preparei as cores Olá, cor eu sou o Mickey. E vamos brincar. Isso. Espero! <risos> Não, mas é que eu já vi um vez. Diz, diz, diz tipo: tipo Ei, que... queres ver a minha casa, amigo? Ei, hey, queres ver a minha casa, amigo? Olha muito bem, vamos lá! Ah, adorei. Olá, puto! Estamos a gravar um vídeo para a Youtube! isto? pronto, é isto. Conheces o Marvel? Que é Marvel?